Fala, fala galerinha! E aí, eu sou a... Eu sou o Norberto. Caral. E esse é mais um Elefante Literário com 50 coisas sobre nós. Comemoração aos mil inscritos é... E a gente fez o quê? A gente chegou aonde? Aonde? A gente tá fazendo esse vídeo em comemoração aos mil inscritos do canal. É... Uma oração aos maravilhosos, lindos. Ela foi todas mil pessoas. A gente já passou um pouquinho, mas sério, a gente tá muito feliz. A gente, mais nada, a gente quer uh, só agradecer sim. Porque, gente, muito legal Muito massa eu, E foi não É com a disso, a gente imaginou que a gente ia chegar Mas não imaginou que ia chegar tão rápido Mas vamos pra frente, vamos logo, porque esse negócio vai ser longo Mas a gente vai fazer assim Sem muitas explicações, porque eu acho que ficou melhor Isso Vai só ó, jogar o fato, assim, ó É jogando, é pra frente É jogando, é jogando e, é, e é, jogando. é jogando E aí vocês podem conhecer um pouquinho Melhor da gente qualquer coisa, podem comentando já Alguma coisa vocês quiserem perguntar Enfim, vamos aí, jogando a lembrar que são 25 fatos meus e 25 de Carol, porque né, ninguém é obrigado a ouvir 100 coisas <risos> Então, Opa. é vamos sou de humano, não contar Primeiro fato, para quem não sabe, Norberto é o meu sobrenome Meu nome completo é Alisson Norberto Alves da Silva CPF, para quem quiser <risos> Tá, vou começar por, pelo último, porque o último, meu último tem um pego no Ah, meu Deus, quer ver? É cilada <risos> Antes de conhecer Norberto, eu odiava <risos> Tá, não tem o que explicar. <risos> é o canal. Eu já, já sei, vocês <risos> já estão, só um não sabia que eu sou disposto <risos> Dia 24 de fevereiro é o meu aniversário. Por que eu disse isso? Porque está chegando o dia. E porque a partir dessa data vocês podem saber várias coisas sobre mim, pesquisando o que é meu signo e todas essas coisas, se vocês gostarem. Enfim. E o Scooby também, que ele quer presente. E o Scooby, <risos> tá lá, a lista de desejados. Isso. Já que ele falou em signos, vamos lá. Meu signo é gêmeos com a em touro. Se você não sabe o que isso quer dizer. Pronto. Depois a gente começa. Ok. Vou <risos> então, só esclarecer rapidamente. Porque realmente é muito subjetivo. Mas eu sou uma pessoa aparentemente Eta hum? <risos> Quem te vê que te o Mas depois que eu tenho intimidade. Ah, eu já tenho de aqui. <risos> depois que, que tem intimidade, o negócio é santa E enfim. Vocês podem perceber isso é através dos vídeos também, né? Porque, enfim, depois, depois só piora, galera. Então vamos pra frente. Outro fato meu é que eu não bebo água gelada. Pois é, o calor está de matar e eu não bebo água gelada. Porque a vida é assim. E... Não tem que explicar. Porque... É só não bebo água gelada. Quando eu era pequena e me perguntava... <risos> Deve ser a melhor história. Mas quando me perguntavam o que eu queria ser como crescer, eu, eu perguntava: pode ser um animal? <risos> plans, plans aqui, eu queria ser um golfinho. <risos> Bofão, eu já fui internado por intoxicação alimentar depois de comer duas caixas inteiras do chocolate batom no meu aniversário de 10 anos, que eu tava vestido de Chico Bento e eu lembro que a comida do hospital era deliciosa. Quando eu era criança eu falava tanto que as pessoas... <risos> Não ficar sério nesse vídeo. Quando eu era criança eu falava tanto que as pessoas pediam pra eu parar um pouquinho. <risos> É uma brincadeira Quem fica mais tempo calado <risos> é tipo isso. Eu coloquei um fato duplo aqui Porque depois desse fato do chocolate batom Eu nunca mais comi batom Então eu não gosto muito E o meu chocolate preferido é bis É tipo é uma sequência de fatos que vocês vão ter que ir pegando Ou seja, eu me um presente que é bis, vai? Tá entendendo? E eu gosto muito de cozinhar quando eu tô com vontade Mas ah, eu sou muito preguiçoso Então eu não tô muito com vontade, geralmente Quando eu era pequena eu queria ser Sandy Porque eu não queria <risos> Todo mundo queria Então <risos> eu não queria, não. desde criança eu ah, de cantar, eu Eu tenho amnésia recente, uhum. é verdade. Eu esqueço tudo que você me disseram, eu esqueço. Vocês não sabem o que eu sofro, gente. Eu fiz quase dois anos de técnica vocal, enfim, hobbies da pessoa. Não ia ser na minha aula agora, mas já que Carol falou, também vou dizer que fiz um curso de técnica vocal com Carol, e é isso aí. Existe um. Que eu tive, eu não sei com quantos anos, acho que com 6, 5 anos, que eu não esqueci. Tipo, era uma história com um pirata e não sei o que. Ele tem poderes, ele tava na minha casa. E eu nunca esqueci desse, desse pesadelo dele. Não sei porquê, não sei qual o significado. Tem um pesadelo que eu nunca esqueci. Eu acho que achei que tenta você. Tem um episódio que Tati ia sair do quarto. Era um sonho ela ia estar saindo do quarto. Aí tava tudo escuro atrás do quarto. Aí tinha uns caras de preto e pegavam ela assim. Toda vez que eu vou sair de um quarto, ela apaga a luz e saio do quarto. sair. Pronto, tenho... não é um fato não, é só uma observação. Eu tenho narcolepsia. Não é verdade, mas eu durmo em qualquer lugar. Eu não, não fui fico, fico parado, eu durmo, eu dormi. Eu... É, eu durmo Só que eu tenho isso. Eu dizer... dizer... tudo, tudo eu durmo, gente Eu durmo em qualquer Eu já durmo lendo Eu durmo vendo filme Eu durmo na balada Eu durmo na rua Ele não tá exagerando É verdade <risos> Eu consigo contar nos dedos de uma mão As coisas que eu não gosto de comer Meu Deus, cara, eu come tudo Eu provo tudo Desde criança eu gosto de provar coisas E eu amo provar coisas novas E comidas estranhas Eu acho que só tem que eu me lembre agora Pimentão Que eu ainda como Enfim Mesmo o que eu não gosto Eu acabo comendo Acho que que não tem nem cinco coisas que eu saiba que eu não gosto, sabe? Mais conhecida como Carol Pocinho. Você <risos> joga tudo que ela tá comendo. Eu sou fã de música sertaneja. ei Como boa geminiana que sou, eu nunca tive uma matéria preferida. Eu sempre acho que existem assuntos que eu gosto e que eu não gosto em todas as matérias. Eu já fiquei em décimo lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, do RN, eu acho. Mas conta. <risos> Eu passava também. Não, porque na escola era ótimo. Eu sou uma pessoa extremamente chata com horário. Oh. Tipo, muito. Eu me irrito. Eu me irrito muito com atrasos. Muito, muito. Sério. Eu já tô mudando a ordem dos meus fatos todos aqui. Porque, caramba, por favor, eu já vou aproveitar que eu sou um pouco desorganizado. Talvez com metas, datas, horários e informações que eu esqueço. Outro fato é que eu... Eu amo viajar. É assim, a minha coisa preferida da vida e por isso eu sempre estou juntando dinheiro. Não né, importa para quê. Eu chamo os meus pais pelos nomes deles, porque é muito mais divertido do que chamar de pai e mãe. E quando dá no diminutivo. Por causa das viagens, eu comecei uma coleção de ímãs. Só que nem todos os lugares têm ímãs, então eu também faço uma coleção. Eu também faço... Criei uma coleção de postais e agora eu tenho uma coleção de ímãs e postais. Quando eu converso com as pessoas e Carol tá no meio, eu gosto de criar uma situação improvável de acontecer e. Vulgo é, mentira! E ver até onde ela se sustenta na conversa. E a gente vai seguindo para Essa pessoa é a melhor pessoa até <risos> se tornar uma coisa que não tem nada a ver. E quem não conhece fica olhando tipo. Gente, <risos> façam isso. É. Muito bom, eu vi a razão das pessoas e é tipo, eu estou chorando, dando rir, meu deus, do céu. É meu deus isso que... foi o melhor fato. Detalhe que a falsidade inteira faz isso, Sim. então é uma bola de neve de mentiras que as pessoas ficam tipo... Meu próximo fato é que eu não bebo bebidas alcoólicas. Sou muito por isso? Sou. Tão me importando? Talvez não. Nunca diga nunca né, mas por enquanto não bebo. Eu já escrevi um livro de poemas quando eu tinha 14 anos mora em natal que é esse calor dos infernos e ter mil praias eu não gosto de praia. Esse também é meu fato eu gosto de frio e temperaturas desagradáveis calor não. A gente vive porque tem que viver vai pra praia porque vai tem que ir assim né pra quem não sabe eu sou formado em publicidade, inclusive nós dois, mas antes disso eu pensei em fazer arquitetura ou psicologia, porém por algum motivo eu prefiro publicidade, porém quero fazer é outro curso eu joguei vôlei a minha vida inteira e torci no mínimo duas vezes os dois tornozelos, os dois joelhos e o ombro direito. Já como eu não falo de Esportes, eu fiz vários esportes Na minha vida, mas o que eu sempre gostei Por incrível que pareça, com toda A minha altura, porque eu estou em cima de um negócio. O meu preferido da vida é basquete. E era o que eu jogava melhor e foi o que eu joguei por mais tempo. Esse fato também tem a ver com esta pessoa que é ao lado e também tem a ver com o fato que citamos anteriormente. Eu uso gírias e expressões que pessoas que não conhecem não conseguem estabelecer um diálogo e manter essa conversa funcionando por muito tempo. <risos> Porque só quem conhece consegue entender o significado daquilo. Outro fato meio estranho é que eu só coloco, só uso, só escuto música no meu carro em volumes em múltiplos de cinco. <risos> Aquelas. Eu não tomava refrigerante até pouco tempo atrás, mas agora eu tomo. Preciso parar, preciso. Mas tomo refrigerante e amo sucos. Especialmente graviola, acerola e pêssego com laranja. Eu estalo meus dedos, meu ombro, meu cotovelo, meu joelho. estalo tudo. Ela tudo, ela faz assim, ó. Eu acredito que isso não faça muito bem, mas enfim. Se eu não estralar, eu estou sozinha. Eu sou formado em francês pela WIZARD Escola de Idiomas, mas não pratico tem bastante tempo. Tamo junto. Tamo junto. Uma das coisas que eu mais gosto é juntar os meus amigos, pra mim todos eles têm que se conhecer e todos os grupinhos que eu tenho se conhecem praticamente e mesmo assim não se conhecerem eu falo tanto deles que eles se conhecem e se <risos> Quando eu era pequeno eu fazia karatê e achava que eu era o quê? Jack Chan Então certo dia eu tava lá no treino e resolvi que eu ia escalar a parede, só que a parede é lisa Era lisa, branca, então eu fui cair no chão e quebrei o dedo do <risos> Pra mim tudo na vida é relativo é, de fato. Mas faz sentido, é verdade. Na escola eu nunca tinha saído de sala, eu não lembro que, que idade era essa mais ou menos, minha série, mas tinha um garoto assoviando na sala o tempo inteiro e a professora disse que ia tirar metade da turma da sala, e a metade da turma era que eu estava. E ela tirou todo mundo da sala e eu saí da sala chorando, achando que minha vida tinha acabado e que eu não ia ser mais ninguém na vida porque eu tinha saído de sala uma vez por causa de outras pessoas. Pouco nerd, só isso mesmo que ele é. Já quando gente estava na sexta série, eu e mais cinco ou seis amigas decidimos fugir da escola pelo muro <risos> e sermos ilegais. E a gente fez isso, depois a gente foi descoberta porque a gente deixou o material na escola. Eles queriam punir a gente por isso, só que não tinha como, porque é coisa de aula. Eu sou ótimo. Em contar piadas ruins Bom, eu não sei ainda o que eu quero Da minha vida, mas No momento tudo indica que seja Para assuntural. Eu ouço músicas que são Só minhas e ninguém mais pode ouvir Porque eu descobri elas primeiro Eu não tenho medo de filme de terror Nunca achei um filme que me desse medo Simplesmente pelo fato de eu ficar Imaginando que tem um set de filmagem E tem um diretor ali por trás. Eu só consigo fazer Uma coisa de cada vez. Não adianta Falar comigo enquanto eu estiver usando o celular Não adianta querer que eu faça uma coisa enquanto eu estiver fazendo outra porque eu não funciono. Eu tenho uma memória extremamente boa. Eu amo ir ao supermercado. É o melhor programa de todos. Meu... O fato é que eu odeio falar sobre coisas que eu não sei. Se você fizer uma pergunta no Twitter, no Facebook, 95% de chance de eu pesquisar, mesmo que eu não me responda, mas eu vou pesquisar porque eu preciso saber daquilo. Então é isso aí pessoal, esses foram 50 fatos sobre nós. Deixa aqui nos comentários algum fato interessante que você acha que a gente deve saber, alguma coisa engraçada. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, seguir a gente em todas as redes sociais, se inscrever no nosso canal se não for inscrito e... Valeu! Valeu!